e do 6 ao 10, pergunta aleatória da categoria. Agora que o questionário já tem 10 perguntas com Agora que o questionário tem 10 perguntas como eu planejei, eu posso definir o valor de cada pergunta, por exemplo, alterando aqui de 1 para 5. Eu clico em gravar e já altera, total está dando 14 pontos. E essa vai ser a nota máxima do meu questionário. Em cada pergunta tem vários ícones e a gente vai ver um por um. Esse ícone aí, da roda dentada é o de editar a própria pergunta, Nessa lupa, você pode visualizar a pergunta, como ela vai aparecer para o aluno. Esta seta é para mudar a ordem da pergunta, então a gente pode passar ela para baixo, ou então a gente pode também deletar clicando no X. Essas são as opções que você tem. O seu questionário está pronto para ser aplicado com seus alunos.